Oi, Ana Lari, tudo bem? Parabéns pelos seus 500 inscritos. E eu queria te mandar um beijão bem grande. Muito obrigada pelo carinho. E um beijão bem grande pra toda a galera aí que tá inscrita no seu canal, beleza? Beijo, Lindona.